Capítulo 22 Mais Compromissos Ao chegarmos à residência da ex-esposa do peregrino, a encontramos repousando na sua luxuosa suíte. Um sono provocado por medicação apropriada ao seu hipotético estado depressivo, uma vez que o maior problema que ela apresentava estava ligado diretamente ao processo obsessivo do qual era vítima. Friamente, o meu companheiro analisou o quadro e, depois de alguns segundos, informou. O tipo de fármaco utilizado no momento para adormecê-la não é de grande poder para fazer frente às nossas ações. Perceba que ela tem alguma lucidez fora do corpo, sem que possa entender adequadamente o que está ocorrendo no período do sono. Verifiquei que a senhora se encontrava desdobrada da organização somática, pairando a poucos centímetros do seu corpo. Para sua limitada compreensão das questões espirituais, era muito provável que ela se achasse desperta e apenas deitada na cama. Pelegrino, demonstrando características de um verdugo cruel, ordenou — Auxilie-me na magnetização dessa víbora traidora para que possamos despertá-la, fazendo com que retorne imediatamente ao corpo somático. Enquanto eu me esforçava em atender à ordem, transferindo energias compactas para o centro frontal da obsidiada, Peregrino utilizava-se de certa porção de produto vaporoso e compacto, de cor branca acinzentada, que se encontrava entre o perispírito e o corpo físico da senhora. Eu já havia tomado conhecimento daquilo que presenciava quando no hospital onde estivera internada, sabendo tratar-se de ectoplasma, elemento com grande parte do fluido vital. Naquele instante, esse fluido era utilizado pelo obsessor em ação, que eu precisava aguardar para verificar os desdobramentos. E não demorou para o saber. Pelegrino aproximou-se da ex-esposa e, quando esta divisou a sua presença, procurou socorrer-se retornando imediatamente ao seu corpo material. Despertou então em verdadeiro sobressalto. Quando abriu os olhos físicos, deparou-se com o rosto do peregrino plasmado sutilmente pelo uso do ectoplasma, uma imagem que se apresentavam os olhos injetados de sangue e aspectos faciais demoníacos. Ele, aproveitando-se do terror infligido, disse para a enferma. Maldita traidora e assassina, não vou deixá-la em paz até que morra e faça parte do inferno que eu pessoalmente construí para recebê-la. A mulher passou a gritar desesperadamente. Por sua vez, as minhas reações magnéticas, intensificadas pela sua própria debilidade, fizeram com que ela passasse a convulsionar. Logo acorreu uma das empregadas, secundada por uma enfermeira que, em minutos, aplicava-lhe um sedativo para que a paciente se acalmasse. Peregrino, nesse ínterim, gargalhava satisfeito com um tom excessivamente sarcástico. Cheguei a sentir pena da pobre mulher. Não demorou para que ele registrasse parte dos meus pensamentos provavelmente pela expressão facial que eu não soube controlar, chamando-lhe a atenção. Ele, irritado, aproximou-se e, segurando-me pelos ombros, balançou-me fortemente. Aos brados, questionou. — O que você pensa que está fazendo, sua idiota? — Está querendo que eu a denuncie para o nosso líder e ele tome as derradeiras ações conforme já lhe foi informado? Procurando esquivar-me da situação, fiz-me de ignorante e falei. Não estou entendendo a sua atitude. Por que você age dessa maneira? Não se faça de tolinha, porque eu percebi a tua expressão e também a vibração de pena da bruxa, que está sendo merecidamente castigada. Você está querendo se acovardar diante da metodologia justiceira por nós, empregada, depois de todo o teu comprometimento conosco? De, de jeito algum, peregrino. Você está redondamente equivocado nessa análise. Talvez a tua percepção esteja alterada pelo fato de estarmos na presença da tua esposa. Se a situação estava complicada para o meu lado, as últimas palavras que usei em minha defesa foram um verdadeiro desastre, porque ele espumou de raiva e desferiu-me um violento bofetão com as costas de sua destra, tão forte que eu perdi o equilíbrio e me estatelei no piso enquanto ele gritava. Maldita! Como ousa chamar-me de desequilibrado e mencionar essa cascavel como minha esposa? Saiba que irei denunciá-la para o Valdo por conta disso. Não permiti que ele continuasse. De joelhos, agarrei-me em suas pernas, pedindo perdão, numa condição humilhante. Com efeito, imaginava o que poderia me esperar caso a acusação se concretizasse. Ele, num movimento violento das pernas, empurrou-me para o lado e foi checar os procedimentos da enfermeira. Provavelmente o que viu deixou-o satisfeito, e ele retornou com um aspecto mais calmo, dizendo — Está certo. Procurarei esquecer esse entrevero por conta da tua inexperiência. Mas não pense que eu vou perdoá-la num próximo deslize, entendeu bem? Sim, sim, obrigada. Eu tinha nítida certeza que o canal e agressor utilizaria o meu deslize em seu favor quando lhe aprovesse. Estava, a partir de agora, compromissada com mais um sujeito cruel, que não mediria esforços para ficar mas bem posicionado com o nosso líder.